E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, meu amigo. Deu, uns, deu um frio aqui na perna agora, meu amigo. Meu amigo, você é aqui do sul do país ou do sudeste do país. Provavelmente você deve estar tá passando aquela freaca deliciosa. Eu adoro frio. Eu não sei se vocês curtem. É, eu curto, a gente não tá muito preparado, né? Mas a gente, eu gosto. Eu gosto de frio. Galera, se você não me segue nas redes sociais, tá aí na descrição, beleza? Segue lá. Tem coisas que não saem aqui no canal. Eu fiz um unbox do controle do Playstation 5. Controle rosa vermelho. É, eu fiz lá no Instagram. Então, o que não sai aqui, sai lá, beleza? O negócio é o seguinte. Sai um rumor aí. Eu confesso pra vocês que eu não apurei muito. Mas eu vi que o David Jones fez vídeo falando a respeito... É, do GTA 6, né? Eu o primeiro rumor que saiu... É, eu vou deixar esse vídeo aí que vocês estão assistindo. Que é Vice City. Os primeiros rumores que saíram, galera, eu fiz vídeo. Certo, tem aí no, no canal. Que foi a respeito de um ator, né? Que no currículo dele tinha lá que ele tava... Que ele tinha feito cenas pro novo GTA. E de um canal aí que tinha vazado uns rumores de um determinado jogo faz tanto tempo, faz muito tempo mesmo. E esses rumores concretizaram e ele tinha falado é, do próximo GTA que seria em Vice City. Isso é uma grande possibilidade. Como vocês estão vendo esse vídeo aqui do lado, é o Vice City. né É o mapa de Vice City. Que é um, um dos rumores aí que será do GTA 6. Eu confesso pra vocês que se for... Nesse, nesse universo de, de Miami... Será bem legal porque vai poder... É, tratar de vários assuntos né... É, diferenciados aí... E parece que nesses rumores foram, foi falado lá que... É, terá vários personagens jogáveis... É, inclusive uma mulher. Eu acredito muito que isso será possível ter uma mulher como protagonista, né? Como um dos protagonistas. Como foi o GTA V, eu acho que vai mais ou menos nessa linha aí o próximo. Teve três no um cinco, né? Se, puder, se podia jogar com três personagens. A história, ela. Alguns tinham umas missões dif de, diferentes da história. Mas os três ali aglobava. A, a aclopava. A, a, a <laughs> Sei lá, é, dentro da história eu acredito que isso vai ser possível. Inclusive, a primeira a primeiro rumor que saiu é, falava-se que teria missões fora. Né, que poderia ter uma missão no Brasil e tal. Coisa que no Max, né? A Rockstar já fez isso, né? No Max é, você vai em São Paulo, lá tem uma favela em São Paulo. E dentro desses rumores aí, como eu disse, eu não.. Ativamente eu não tô muito por cima, né? Eu não tenho acompanhado. Como eu disse no começo, eu fazia bastante vídeo falando. Eu Acho que faz tempo, velho. Eu acho que foi lá em 2018, 2019, se eu não me engano. Eu acho que 2018. Já se passou um tempo. Então eu meio que fiquei meio que parei de, de, de acompanhar, eu confesso pra vocês. Mas dentre esses rumores aí... Estão é... dizendo que possa ser que o GTA... 6, só virá... Ó, oh, é, é o Tommy do, do Vice City e o Trevor junto, mano. Em Vice City, tá ligado? Me parece que, esse, que o jogo só será lançado em 2025. Cara... Eu, sabe aquela sensação? Quando tem uma Copa do Mundo, você sabe que ela só vai vir em 4 anos. Nem 4 anos, né? Aconteceu em 2018... E agora vai acontecer o ano que vem. Cara, eu gosto muito de Copa do Mundo. Eu curto muito ver os jogos, né? Ainda mais quando o Brasil vence. E essa eu confesso para vocês que eu não tô tão empolgado com essa seleção aí do Tite. Não tô muito empolgado, não. Mas 2018 eu tava. Eu gosto de comprar camisa, que sai as camisas novas. Eu gosto de colecionar figurinhas e tal. Eu gosto de comprar o álbum... É, desde 2002 eu compro o álbum. Eu só comecei a conseguir completar a partir de 2010. É 2010, aí veio 2014, aí veio 2018. Agora é 2022. Que eu vou comprar meu albinho, vou comprar... Por que eu tô falando isso? E quando acaba uma Copa do Mundo, dá uma frustração, cara. Porque você só vai ter outra. Em 2000 e... Só vai ter daqui 4 anos, dá aquela frustraçãozinha, pô, Copa do Mundo mó legal, tudo com aquele clima, pipoca, cerveja, é, asco. Trazendo isso pro GTA, a frustração é maior ainda, porque a gente sempre fica naquela, né? Ah, vai ser esse ano, vai vir E3, vai ser falado, a Rockstar vai dizer alguma coisa, e nada, nada, nada, nada, nada, nada. Quando a Copa do Mundo a gente sabe que em 4 anos vai ter uma nova. O GTA, a gente não sabe. Eu sei que o, do 4 para o 5, acho que foi 7 anos, 6 anos. Mas já do, do, do 5 para o 6, a gente não tem noção. Teve a pandemia, tá havendo ainda a pandemia. E pode ter atrasado um pouco é, o lançamento do game. E a Rockstar, com isso, pensou, ah, vamos remasterizar o GTA 5 para nova geração, porque a pandemia atrasou. Realmente é um é um jogo grande, é um jogo que é mapa gigante, história gigante, complexa, dublagem, é, os personagens, dublagem não, né? Os personagens fazendo as falas e tal. A criação de um novo jogo como um, um jogo da Rockstar, que a gente quer que saia não como Cyberpunk, né? É, que demore muito e saia todo bugado, todo lixo, todo ruim. A gente quer que saia um jogo legal, um jogo bem feito, um jogo que rode bem e que... Assim, deixa aqui as nossas expectativas sejam sanadas com o novo jogo. A gente que entende que há muita gente trabalhando num jogo desse. Eu acredito que muita gente trabalha num jogo desse, né? Pra sair um jogo bom... Então, pode ser que a pandemia, sim, tenha atrasado aí o um lançamento é, do novo GTA. E, cara, 2025, a gente tá em o quê? 2021? Meu Deus do céu, cara. E essa, esse rumor pode ser real? porque quê? Porque é, GTA V vai sair pro, pra nova geração e a Rockstar vai querer... Fazer novos DLCs, eu sempre falo isso. Vai querer. Ela não consegue no PlayStation 4 fazer no, no, no PlayStation 5. E se sair em 2025, provavelmente só vai sair para nova geração. Não vai ter para antiga geração. É. Isso vai ser óbvio, porque ela não vai lançar o um jogo em 2025 que tenha a antiga geração. Normalmente, com troca de geração, tem aquele lá, né? Sabe, play a PlayStation 4 tem upgrade pro PlayStation 5. Muito jogo tá, tá tendo isso. Por exemplo, eu comprei o Valhalla. É, a mídia do PlayStation 4, mas ele tinha lá o upgrade para PlayStation 5. Tem jogos que é, não saem. Não estão saindo para a antiga geração, como Returnal, ou qual o jogo mais? O Hatchet Clank. E muitos falam que realmente não daria para a nova geração, porque aquela questão de mundos lá de troca de mapas não tem load, não tem nada. Então, provavelmente, se realmente esse rumor se confirmar. A gente só vai ter uma notícia aí do GTA... É, oficial do GTA 6. Lá em 2023. Meu Deus. Eu não sei se eu vou aguentar até lá fazer conteúdo pra GTA, não. Eu só confesso pra vocês, velho. Talvez eu mudaria o canal, velho. Mas não sei. Eu tô confessando aqui. Não sei o que eu ia fazer. É, mas se... E realmente isso acontecer vai ser muito muito frustrante. é Vai ser um dos melhores jogos é... já feitos, como todo GTA é. Mas é muito tempo, cara. Muito, muito, muito tempo, velho. Olha, comenta aí o que você acha. Você acha que vai sair em 2025 mesmo? Ou você acha que vai sair antes? Eu sou otimista pra caramba, não sou pessimista. É, eu acredito que antes vai, vai ter alguma coisa, talvez o ano que vem, é, algum anúncio oficial, um trailer, sei lá. E pro ano seguinte lançar. Mas a gente tá em 2021, tá no meio em 2021, tem 2022. aí vai ter 2023, 2024. Nossa, eu não consigo. Nossa, eu não consigo nem imaginar, velho. Não consigo nem imaginar, nem imaginar. Porque existe duas coisas, cara para mim, né, eu vejo assim, para um jogador, eu, mano, a vida é que segue sair 2020, mas para um criador de conteúdo, se sair mais rápido ia ser legal, a gente ia explorar muitas coisas aí, easter eggs, missões, bugs, curiosidades, mistérios, enfim, galera, o que você acha? Comenta aqui, não esqueça de deixar o seu like, é, que é muito importante, compartilhar se possível e seguir nas redes sociais Tamo junto, valeu!